Pode ser uma realidade imaginada por ti. Continua Ou uma ser realidade, a realidade... uma continua realidade... A ser essa mesma... Mesmo que seja imaginada, continua a ser a tua realidade. A questão do tudo tem a ver com a questão da cultura visual. Tudo o que está à tua volta é à partida, não é? E tu desenvolves uma espécie de léxico visual em ti em que tu quase crias um catálogo, uma categorização daquilo que eventualmente irá ser o teu gosto, não é? Tipo, e, e esse gosto é formado com, com, com os elementos que tu, ao longo do teu percurso, foste absorvendo e que. Tens, tens razão, tens razão. Antigamente tu olhavas e, e, e a tua. Há 20 anos atrás, 30 anos atrás, o que tu tinhas de exemplos era o que ias ver nos livros, na biblioteca, estás a ver tua cidade, yeah. ou o que é que o teu amigo estava a fazer. Tu vais perdendo um bocado porque vês alguém que fez uma coisa parecida e depois achas que se calhar tens uma ideia e recrias e, tá, e conseguiste materializar a tua ideia mas depois pensaste, foda-se, isto está parecido com alguma merda que eu já vi. Há certos assuntos que eu acho que não tenho veracidade ou não tenho legitimidade para conferir a, e dar a representatividade que merece ter. Na tua arte? Na minha arte. Ah. Tens o Miguel Angel. pintou a Capela de foi pago para fazer aquilo. Claro. E. Bem calhar, pago. Bem pago. Se calhar o gajo era tudo menos católico. Yeah. E abominava a igreja. Yeah. Mas recebeu, se calhar, sim. 13 euros, estás a ver? Sim. E foi pintar aquilo. <risos> sim. Pronto, é sim. isso. Tipo, o dinheiro faz com que a pessoa vá fazer merdas que, se calhar. Ah, mas isso tipo, até pode ser 100 mil, como pode ser 500 euros. Tipo... A arte tem essa, fun tem essa responsabilidade e função social por expressar sentimentos ah, coletivos. Sim. Tem. Se a pessoa tem, tem esse apelo, Ok. força, usa Mas... isso. Tu até poderias explorar, através da tua prática, os teus sentimentos em relação àquilo. E se a mensagem social não fosse a mais correta, Sim. dentro do ponto de vista daquilo que é o cidadão ativista, era menos válido enquanto projeto artístico? Eu, eu coloco-te as questões nestes termos porque acho que que nesta nesta tríade artista cidadão ativista ou que for uhum. que cada vez é, é é mais imposto eu acho que o problema é a imposição é, existe essa imposição que ah, o digital era muito mais prático muito mais rápido cansa menos ver, tipo não tens desgaste físico e tens muito mais consistência e controle sobre as tuas coisas. Caramba, né? controlar z e tipo sempre se enganas. E num formato analógico é mais difícil. Da expansão do Império Francês, em que passaram por o Egito e tu tens pirâmides com nomes e anos. Isso é grafite, é mesmo. Ah, eu não preciso de aprender a usar a pontuação. O também não usava. Oh. E, o, e o prof diz-lhe assim, sem, sem hesitar Os antepassados e grandes mestres reconhecidos já usavam, usavam isso à desbunda yeah. E tipo, para que é que eu vou estar a, eu a, a, a automutilar-me a, a, a, sem necessidade? O risco de deixar tá. com alguém é que tu saigas sempre é. metade de conteúdo <risos> para o okay, podcast Eu sempre conteúdo, principalmente com ele. É. É. <risos> Oi. Hoje temos Jorge Rua. Ui, é assim que vais começar os podcasts. Um cúmplice especial. É o Feromonas dos <risos> Podcasts. Feromonas dos podcasts. Sim. Aí, mano. Um elogio dera meu, se eu for dos podcasts. Porquê? Ainda está tipo Está. Já não está... Oh, ele fodeu-se. Porquê? Olha, daqui a meio ano ias fazer publicidade para o cal Isso é incrível. Pá, mas eu não bebo o cal e tenho e os ele não princípios. Pude... Exatamente. Presos. Mas gosto do cal Mas não é consumidor. Ah, mas, é mas temos aqui um gajo com os princípios mais bem definidos que eu conheci eu... hoje. <risos> <risos> Toda a gente que eu conheci hoje, Jorge Charroa. Fala-nos um pouco de ti, meu querido. Então... Uh... Eu chego, venho de Via Longa, terra do Zvet Gang. Exatamente. E, e não só, e da vossa concorrente Sagres. Ah, sua... sim, é claro. sim. Aquela, aquela água, fábrica. Dizem a água de Via Longa. Enfim. Era, até então era a única forma de colocar aquele sítio no mapa. Mas agora está mais do que no mapa. E, e lá em Via Longa, e não só, muito mais gente que. Ah, que deu muito, muito talento e que veste a camisola da zona. Eu, pronto, nasci, nasci lá com 30 anos. Uh, sou formado em pintura na Faculdade de Belas Artes. Uh, faço grafite desde 2004, foi onde comecei a minha prática artística. Sou pintor, uh, Um curioso de outras áreas, de música, faço beatmaking. Uh, também sou entusiasta por retrogaming também. Uhum. Uh, já lá vamos. <risos> já queimaram-te. <risos> e pronto, repitei umas coisinhas e okay. umas paredes. Olha, e, e já que até estávamos aqui a introduzir temáticas relacionadas com a arte uhum. e tu és um licenciado em belas artes, eu vou, eu vou colocar-te uh, uma questão que vem de uma música do Stray. Conhece o Stray? Conheço o nome, mas não... Ok. O Stray tem uma, um verso que, em que diz uh, Arte não se ensina. Qual é que é a tua visão sobre isso? Uh, não, acho que a arte é possível ser ensinada. Depende de quem é que a faz. A ver? Uh, uh. E quem é ângulo... Tu queres uh, ensinar. Uh, podes ter uh, formas muito uh, concretas, uh, a nível formal. Que, ensinar dizer, técnicas. a técnica. Mas uhum. E, e tudo tipo, é como na escrita, não é? Tipo, não te vou ensinar a ser a partir de um escritor de autor, mas uhum. vou-te ensinar as ferramentas que tu precisas, porque eventualmente, se caso tu dia vais trilhar esse caminho, terás certo. ferramentas para. Ver, ok. Uh, mas também há a parte de ensinar do, do ensinar do, de encontrar a tua voz. E daquilo que é, tu, acho que é mais por aí que ele se refere. Uh, lá está. Depende, depende do, do quão se seguro porque a parte do ensinar formal é também ir para uma via de segurança. Uh, porque vais um bocado te esconder pelos formalismos que nele se insere em função uhum. de, de não... Promover pois, a tua individualidade, que é que se... neste caso, falares a tua voz da tua própria realidade. Certo. Uh... Mas tem que ser a tua realidade. Pelo menos. Uh, pode ser uma par... realidade imaginada por ti. Continua Ou uma ser realidade. A realidade. Uma continua realidade. A ser essa mesma... Mesmo que seja imaginada, continua a ser a tua okay. realidade. Porque pode provir por do teu momento íntimo. Por vezes, sim, que sim. se calhar as pessoas, até os mais próximos, estão contigo, não têm acesso. É. Yeah. Dois minutos e já provaste o teu jogo semântico, não é? A tua <risos> realidade... Ah, mas a tua realidade tem nuances. Palavra que o João Castro já não gosta. deixa E tu que também frequentaste o ensino artístico, mas no, no secundário, o que é que, que é que dirias em relação a isto? A, atenção, eu, só, eu também frequentei no secundário também. Na sim, sim, sim, mas, sim. Mas, mas tu frequentaste a sério. Pelo que eu, que eu, que eu, que eu conheci a ti hoje, hum. tu... Um, Tu és, de facto um apaixonado pela pelo que faz e pela e pela pela classe artística neste caso certo uh, por isso aquilo que, uh, uh, os teus 15 black books que desenhaste Sim, na, durante a, a tua não mais se... mas pronto não mas durante a tua secundária <risos> e yeah, yeah, yeah. eu desenhei meio <risos> são níveis diferentes yeah, e, e era uma certa imposição também que havia mas pronto mas fala aí da tua experiência e de... eu, eu desgostei eu deixei de gostar foi a minha experiência foi deixar de ter prazer sabes em conhecer mais coisas. Eu, nessa parte, eu, eu por acaso, tive alguma sorte nisso. Porque acho que sente-se um pouco a diferença às vezes que ensina. Porque normalmente existem duas vertentes. Uma é de alguém que efetivamente fez algum percurso artístico individual, como artista ou autor, que encontrou ali um ponto de virada decidiu ir para a um vertente de educação. Ou Alguém que nunca fez uh, um trilho ar uh, artístico mesmo. Portanto, olha o que eu prefiro, olha, desculpa se te, se te interromper o raciocínio, não, não, não, não. mas eu, da experiência que eu tive, sim. eu não gostava de ser, uh, ou seja, a minha, a, minha, a minha professora de História de Artes, por exemplo, o meu professor de Desenho, uhum. já eram pessoas que estavam há 20, 30 anos no ensino, já tiveram um percurso, tinham um percurso. Tinham é um e, percurso como autores? E como, e como, e como docentes, Sim. Uhum. Epá, e para mim isso, como já estavam a me ensinar aquilo que eles próprios experienciaram, estás a ver? Certo. Já estava, tipo, completamente enviesado por aquele, por aquele racismo. Isso, é, isso é complicado. Isso era isso. mesmo broche para porque mim. Porque enquanto docente artístico, isto é muito teórico, mas embora eu trabalhe atualmente numa escola de artes, uhum. se o teu... mas é porque eu nunca lecionei, né? nem nada, uhum. uh, mas o se tu fores um criador em si Sim. tu já tens os teus processos os teus mecanismos que Sim. não se vão necessariamente adequar a outras pessoas se, tu, se o teu talento for reprodutor deixa-me só colocar a, a, a é. pergunta se o teu talento for reprodutor tu és capaz uhum. de conhecer os processos as estratégias uhum. os percursos alheios e talvez através deles inspirar e ensinar outros potenciais artistas percebes claro. o que eu quero dizer? Claro do que não, não, não sei se é tão positivo aquela visão que é quase renascentista do mestre, não é? tem umas galerias e depois a gente tinha o mesmo estilo que replicava e depois é. se inovava pouco a pouco é. a partir daí. certo Eu acho que nos dois tem, tem os seus pontos positivos. Por exemplo, da, da escola do mestre é importante também ver porque uh, pelo menos confere identidade no seu todo como instituição nesse aspecto. Okay. Que é, no ponto de vista de quem for à procura efetivamente de um de algo muito específico, sabe o que esperar quando for a procurar. Às vezes já pode haver crises, precisamente, de identidade. Por exemplo, há, no ponto de vista externo, que projeta por vezes, de uma forma um bocado aleatória, uma, uma imagem, por exemplo, vamos dizer que ah, é uma escola ou uma instituição muito academista. Uhum. Mas que, estando lá, não há nenhum preceito técnico que estuda Precisamente uh, as áreas académicas da prática de pintura ou de desenho, por exemplo. Hum. Então em que é que ficamos nessa parte? Ok. Uh, do outro lado, da questão de, de efetivamente de ensinar uh, ou conhecer, isso já se deve, por si, a própria metodologia que cada um tem e no interesse que, é, que o próprio de ser tem em pesquisar muito para além daquilo que, na sua experiência de vida, que é muito difícil ao passar dos anos, uhum. estar disponível uh, para absorver processos e, e metodologias que não vão a encontrar aquilo que claro. já atingiu, não é? Tipo, é muito difícil isso. E o público? Ensina-se? Eu acho que é mais ao contrário. O que... O que uh... Assim uh, depende, há graus é? de, de, neste caso de, de camada de nível de público, não é? porque já por si já, já há uma, fa uma faixa etária inerente. Uhum. Uh... Uma faixa etária. Ou seja, por exemplo, pelo... ah, porque tu estás a pensar no, dentro de uma organização educativa, de uma instituição educativa, de uma escola. Mas eu, eu mencionava num sentido mais lato É isso que... que eu estou a dizer. Okay, okay, okay. É precisamente aí que eu estou okay. a dizer que okay. uh... é mesmo nessa faixa etária, ou seja, se for para um, um grupo de público mais novo, se calhar é muito mais preto no branco uhum. uh, a nível da relação com com pronto com o que é criado, é? tipo nesse aspecto. Mas depois também tens uh, pessoas com ou já com algo, já vem o, a questão do público tem a ver com a questão da cultura visual, que é muito que é um processo uh, por vezes muito. e é muito lento, por exemplo, em Portugal, uh, as pessoas terem alguma cultura. Uh, o que é, que é isso da cultura visual? É, à partida, tu. Uh, não, isto não é nenhuma definição uh, uh, a nível de dicionário, mas tem a ver mais com o facto de tu ires uh, absorvendo uh, aspectos visuais, quer seja, lá está, uh, audiovisuais. Uh, arquitetónicos, tudo o que está à tua, à tua volta é à partida, não é? E tu desenvolves uma espécie de léxico uh, visual em ti em que tu quase crias um catálogo, um, uma, uma categorização daquilo que eventualmente terá, irá ser o teu gosto, não é? Tipo, e, e esse gosto é formado com, com, com os elementos que tu ao longo do teu percurso foste absorvendo e que te permite tu conseguires distinguir disso. Agora, quantos mais elementos tu fores assimilando mais diverso vai, esse leque vai, vai ser e a ponto de yeah. conseguires mais quantificar e, e melhor descrever por vezes, Mas porque é que gostas disso? Há de várias coisas. maneiras de, de o absorver, não é? Sim, sim a questão pode, é, pode, é, às vezes é não crítico. haver muita é, o problema não é haver várias, é, é mais a, a falta delas porque ter muito pouca Mas coisa para absorver tens, Eu acho que tu tens sempre imenso tens sempre muito a uh, a questão é se, é se isso é um, uma pedagogia, e não digo no sentido estrito do termo, uma aprendizagem é é. ativa é. E, e crítica, autocrítica, uh, ou, ou se é simplesmente orgânica. Por exemplo, é assim, cultura visual: meter um símbolo da, da Federação Portuguesa de Futebol nas traseiras do carro. É altamente né? reconhecível, é não é? Exatamente. Uma, uma cultura visual. Uh, tatuar um terço no antebraço. Igualmente. É? Sim. Uh, que, que são maneiras de, de reprodução de uma cultura visual, Sim. claramente, não é? de uma estética, claro. uh, que por acaso estão ambos associados, uh, mas que acontecem em várias facetas e que se faz a partir de casa. Mas a, a minha questão, no fundo, e tu tocaste nela, mas é, enquanto sociedade... Uhum. E se quiseres ir à responsabilidade do Estado, do Ministério da Educação, do Ministério da Cultura, ou quiseres, como é que tu, enquanto sociedade, conseguimos formar públicos, criar um sistema em que se desenvolve essa cultura visual, no caso, é bem, pela qual tu falas. Nesse caso é isso, não? que tens de agradecer a parte da globalização, né? é? Daquilo é. que tu consomes, muito por vem quase estrangeiro, não é? Tipo. Claro. Sim, sim, tens razão, tens razão. Antigamente tu olhavas e, e, e a tua, há 20 anos atrás, 30 anos atrás, o que tu tinhas de exemplos era o que ias ver nos livros, na biblioteca, estás a ver na tua cidade, yeah. ou o que é que o teu amigo estava a fazer. Claro. Hoje em dia tu vais ao Instagram, vais ao Twitter, ah. sobretudo Instagram Não, a sim, nível sim, de arte, sim. e tu vês o que é que vista... o Mário da tua rua faz, estás a ver o que é que o, o Mário de Belém está a fazer. Nesse ponto tás de vista já está tipo, muito mais disseminado e acho que naturalmente as pessoas já começam a formar opiniões mais desenvolvidas e com mais precisão e acabam tendo um gosto, por consequente, até acaba por ser mais requintado. Mas depois aspecto. também, como é que tu, pá, como criador, hum. uh, tu vês tanto, tu consomes tanta merda, estás hum. a ver? Tens um mundo aberto para ti, yeah. um, a tua criatividade, nas casas originalidade, estás a ver? Não achas que se vai perdendo?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 há maneiras de o fazer tem a ver com questões de individualidade aqui, que automaticamente está inerente à própria prática a prática e sim promove essa uh, cultura de individual, não é? não existe grupo uh, e tiveste os, os movimentos uh, vanguardistas nesse aspecto que se premiavam pelo grupo mas ao mesmo tempo também estava associado os indivíduos compostos de claro, claro. e eles mantinham essa individualidade uh, Agora, essa pergunta vai mais ao encontro da que é da dificuldade de encontrares a tua originalidade. Exato. O é teu assim, cunho, estás a ver, metes o teu cunho nas merdas, o que cunho tem a ver lá está, precisamente daquilo que que é, neste caso o assunto e si Mas que ela também tem que ver um bocadinho com Porque, porque tu pod... não, isso, não perder a cena. Porque uh, a originalidade pode vir precisamente do tu de vários não antes. <risos> que é uh, Podes ir pela via do assunto, pela via da forma, uh, ou uma dessas duas. Estás a ver? E do que é a tua, a tua pessoa, porque é um bocado indissociável, em certa maneira, e por vezes há pessoas. Uh, uh, no meu caso, eu tento ser o um, um mais relacionável possível com a minha prática, com um, a minha própria pessoa, não é? Tipo, e por isso é que eu, às vezes, levo muito a sério certos uh, uh, temas e eu não absorvo nem tudo quer dizer, pelo menos para mim acho que há certos assuntos que eu acho que não tenho veracidade ou não tenho legitimidade para conferir a, e dar a representatividade que merece ter na tua arte? Na minha arte ah. na minha arte por exemplo, Agora, se tu me falares se alguém disser para fazeres uma exposição sobre racismo, tu se calhar aí vais dizer, não tenho capacidade para fazer não tenho capacidade, não para, tenho fazer capacidade isso. para fazer porque acho que é um, eu não é um assunto por ele mesmo Há já pessoas que têm muito mais legitimidade e já faziam-no antes de haver esse spotlight. E tu, teoricamente, poderias ganhar essa legitimidade? Se investigasses, se te situasses? Uh, a questão aqui é, com qual, é o fundamento, qual é a finalidade que depois daí advém disso? Que é, no fim, para mim... Qual é a intenção do artista? Para mim é mais... Uh, se efetivamente aquilo o o que quer que seja ajude no assunto em questão uhum. que é esse que certo. que continua a ser o basilar de todas as desdobras uhum. seja as expressões artísticas o que for tranquilo mas chotei sim não <risos> Tem certeza yeah, claro ah sério yeah. e se eu espera não se quer vender não, não vai vai vender. mas é, mas é, é engraçado se, se, se alguém diz, olha, vamos fazer uma exposição tu vais ser o nosso artista principal, a causa é X e tu tens essa, tens essa consciência toda, estás a ver, Sim. que estás a ter aqui. Sim. E se alguém disser, olha, o caixa são 50 mil euros, já, já vieram mais 30. Vai-te ajudar <risos> para caralho, estás a ver? Vais poder pagar, mas, vai, vais mas estar... Ajudar tipo... Agora, tipo, mas uh, para mim, e yeah, é, acho que... Pá, e não... Há, há, há pois, circunstâncias, mas eu não, não me sinto bem, nunca me sentiria bem nisso, tipo... Não, mas depois tu podias te obrigar a ti próprio, como o Francisco disse bem, a utilizares e a, a, mais a, merda. se isso tal acontecesse, para já não iria assumir para já ia ter ter que ter pessoas efetivamente que estão uhum. na linha da frente disso e fazer é. parte da situação. Podia haver uma diferença, e olha. essa logo era a condição, podia haver e era esse bolo Provavelmente eu não ia ver ironico com isso e, e eu até preferia. E repartia por essa gente. Mas imagina. Até porque mesmo no meu próprio processo eu estou a tentar construir que não seja uma coisa que não seja só eu yeah. nisto. Estás no coletivo. Sim. Tentar, sim. sim. Fazer, mas fazendo este exercício de seguimento do Castro, coisa pouco característica minha, uhum. é uh, se eu te desse não 100 mil euros eres, e te por... dissesse para a semana sim. quero isto pronto, uhum. ou, se eu, ou se eu dissesse vou dar-te 100 mil euros ao longo de um ano sim. em que tu podes investigar e de facto... Sim. Substanciar sim, a tua, sim, sim, a tua sim. arte, sim. tu aceitarias a primeira? Não, não sei tirar a primeira, porque precisamente tem a ver com a questão. E mil euros. <risos> não, Porque a questão aqui não, tipo, não importa, tem mais a ver euros. com questões sim. de longevidade, não. Mas repara, uh, enquanto, enquanto mil artista. Mil caralho, <risos> <não>. <risos> sim, sim, é, mas sim. tipo, mas a verdade é que a coisa, na escalada de um percurso, e, e isso também só vai refletir um facto de Uh, se efetivamente existir um percurso que eu por si prove o valor por ele mesmo, independentemente dessas, uh, dessas situações de condicionantes, não era tipo qualquer. Há ah, pessoas okay, que até. Desculpa, tipo, é muito Não é muito incomum. A verdade é essa, que há pessoas que, efetivamente, que fazem um percozinho e, e que conseguem atingir até mesmo esses valores. Mas, mas posso só dar tipo, este exemplo? Um ah, simples, mas, tipo, um pedaço de papel. Mas assim, olha, vamos a um dos artistas que, olha, que até tem um o nome de uma tartaruga ninja, ah. que é o Miguel Ângelo Estás a ver? Yeah. A tartaruga ninja é que tem o um nome S dele. Mano, não sei quem é que nasceu primeiro. For, <risos> <ponho ele> <risos> tartaruga, as tartarugas é ninja são em nome de artistas um, antigos. Bro. Tens ah. o Miguel Ângelo pint, Pintou a capela de Sestira. Yeah. Foi pago para fazer aquilo. claro e, se bem pago. Se calhar o gajo era tudo menos católico yeah. e abominava a igreja. Yeah. Mas recebeu, se calhar, 3€, estás a ver? Sim. E foi pintar aquilo. <risos> Sim. Pronto, yeah, é isso. Yeah. O tipo, dinheiro faz com que a pessoa vá fazer merdas que, se calhar. Ah, mas isso tipo, até pode ser 100 mil, como pode ser 500 euros. tipo Tem muito a ver com o teu percurso, De tua situação individual, não é? Uhum. Tipo, se tu perguntas a alguém que está fixe, yeah, yeah, percebendo. tem a ver com Sim. isso, não né? Se tu perguntas a alguém que está tipo, numa situação de vida, está bacana e tu chegas à frente e dizes isso oh, aí se calhar revela muito mais a questão de ganância do que propriamente a questão de necessidade não. mas o ato continua a existir à a mesmo, falar é? de contextos históricos é completamente diferentes não, e mesmo, o, mesmo no presente porque já é um elemento que diferencia e que muda de certa maneira a posição que a pessoa tem ao, assumir, ao aceitar mas nós estamos a caminhar a passos largos para um, uma dimensão desta conversa sim. que é o artista sim. cidadão ativista. Oh, Percebes? Boy. Porque tu estás, aí, tu estás aí a impor valores uh, de cidadania uh, e responsabilidade so, social ao artista. Estás a impor ele próprio. Por estás por em por ele. Sim, sim, é sim. sim, sim. Ao artista que és tu, no caso. Sim. Ok? E uh, eu pergunto-te se, se isso é individual. Se, se consideras que a arte tem essa, tem essa responsabilidade e função social por expressar tem essa força, sentimentos sim. coletivos, sim. Sim. tem. Se a pessoa tem, tem esse apelo, okay. força, usa mas, isso. E, tipo... o, e o artista, o artista uh, rege-se pela intenção, dizias sim. há pouco. Sim. Ou tu, tu, enquanto artista, vou sim, pessoalizar eu muito isto, não te quero pôr a falar por ninguém, podemos entrar aqui em, em pântanos que te desagradem. O... O artista uh, tem uma visão própria sobre determinado assunto, porque ele, é, ele também é cidadão e tem Exato. uma expressão, e também descobre a sua visão através da sua prática, não é? Concordas comigo? Claro, Pronto. isso concordo.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 De, de comparação aqui é, é perceber se o, o assunto uh, uhum. regente para esse valor Sim. está uh, uh, uh, em direção com o contexto que ele é criado né? tipo, é como tu acabaste de dizer a uh, uh, uh, pessoa chegar com esse dinheiro por causa deste assunto, mas a pessoa para fazer essa então caga no dinheiro Dá passas moral, passas duas dua, Tu como Pronto Vamos para no racismo Já não dá uma falta de racismo Mas por exemplo olha Podemos dar o um exemplo imagina, imagina que chega Estás a ver o que aconteceu com o Ah, não ah, Deixa-me ir aí depois Posso? Tá ah, Tu vais onde quiseres estás... não, tu, tu não, tens... tu, tu, tu. não Não Eu quero chegar só aqui A uma coisa muito quero uma coisa pai, muito particular Obrigado João Desculpa Desculpa Desculpa estar a meter-me Caralho mano Tu já falaste muitas horas com o Jorge Eu estou a adorar falar com ele Tenho que aproveitar Ganhar e eu quis a tu eu depois saio vou, e depois sai vou aqui <risos> um, ok esquece o dinheiro certo. e tu e pegando no exemplo do racismo E tu enquanto artista uhum. branco sim. passavas duas semanas a desconstruir o teu racismo através da tua arte e o final era representativo daquilo que tu és enquanto cidadão e comunicava alguma coisa tu desconstruís o teu racismo sim. a intenção era positiva sim, sim. e o resultado positivo seria sim, sim, sim, percebes? Sim. certo certo Há alguma problemática nisso? Se a forma final não fora mais Neste caso, tipo, o ângulo que eu ia, ia se tal acontecesse isso eu teria que falar no ângulo de alguém que neste caso beneficia o facto infeliz, o pronto, de, tudo de eu ser branco, tudo tá a, e desconstruir isso e fazer uma forma clara do, de infelizmente do, dos benefícios que já foram impostos parte uhum. do, dos brancos, não é? em função uh, e, e, e perceber que eu tenho toda uma série de facilidades por ser isto. Por ser sim, sim, mas, e, e mas eu tu eu já sabes isso a partir, isso. Eu não isso. É, descosto... e, e eu desconstruir isso. Não, não é... Se, o que tu estavas a fazer aí era aplicar o teu lugar de fala àquele assunto, entendes? Sim. Mas a, a, a eu, conversa que estávamos... Basicamente a reconhecer e... e e mas sim, tu não precisas... para isso. Mas, mas tu já estás, a, tu já estás a, a assumir o resultado à partida, a reconhecer e a ser humilde. A humildade teria que estar a mas que o resultado é que tu reconhecerias. Mas que tu, enquanto quando, num processo criativo, uhum. toda a coisa podia desviar. Entendes? Sim. Mas isso tem. Pronto, mas isso já vais tocar com questões de formalidade. Porque aí a parte da artística sim. tem a ver com questões de formalidade sim. em função sim. do que tu estás a. Neste mas está caso... ligado à substância. Sim, mas lá está, essa substância vai uh, ao encontro, lá está, de, das ferramentas que tu uses a de chegar a essa substância, da forma mais incisiva. Ok. Teríamos que ter casos práticos aqui. Yeah, uh, porque há ângulos para... Tu, claro. tipo, há, para uh, De vários assuntos, há mas ângulos certo. para tudo e mais alguma coisa. Eu, eu, eu coloco-te as questões nestes termos porque... Acho que, que nesta, nesta tríade artista, cidadão, ativista ou o que for, uhum. que cada vez é, é, é mais imposto eu acho que o problema é a imposição é, Existe essa imposição e, e eu, de eu, eu precisamente pessoalmente falando tipo eu faço uh, o exercício disso mesmo às vezes eu estar uh, atento e sensível uh, ao que rodeia nos rodeia a todos não é? e, e e perante isso perceber se para mim, no meu caso, eu achar que posso contribuir para isso. Uhum. Mas no ponto de vista mesmo é ficar eu na sombra, eu não quero tipo aparecer quando são coisas dessa natureza mais ativista, é mais de eu estar ao serviço de se alguém ver que eu sou, seja necessário. Okay. Mas eu não necessariamente eu estar ali a colar okay. e pá. se por exemplo, tipo, há uma questão. Há uma manifestação qualquer e necessitem tipo uma situação de, a nível de cartaz um visual forte uhum. e caja no lado deles e tem, olha, nós precisávamos tipo uma, uma cena tipo que com esta mensagem, ti. eu estou ali, ali, yeah. ali eu estou. Certo, mas Nessa não é, é tu que estás a segurar no um cartaz. Yeah. Nem quero o yeah. nome yeah. dele Estás a ver. Yeah. Mas eu estou ali, nesse lado tipo a ajudar, estás a ver, <risos> tipo se precisar de um visual, às vezes até pode ter bem, reforçar bastante mas o conteúdo em si já lá está imposto já lá está, é deles tipo, eu não estou a acrescentar, só estou tipo a, a tornar a imagem, imagem mais clara e a mensagem mais clara, estás a ver? Tipo, é um, a ver um pouco como por exemplo o Obey the Giant fez por exemplo com, uh, pá, com com a cena discriminatória tipo a cena asiática tipo quando houve na cena da pandemia e houve uma série de cartazes creio eu que acho que deve ter sido assim essa marca é aquela que tem aquela, aquela máscara, não é? Não, o Obey the Giant é que ele tem mesmo aquele lettering de boeda conhecida Sim. do... Mas é isso, estás é a É da máscara, não é? A, a, a marca partiu do artista, se não estou em erro. Partiu da obra do artista. Mas posso estar enganado. Não, o, o, o Obey the Giant é um ativista. Mas não é um artista. É um artista. Exatamente. E ele está a falar de uma marca da Obey. Que é bem é mas é a exatamente, máscara, sim, da máscara. Sim, sim, sim. sim, sim. Yeah, yeah, yeah, isso, é aquele, isso com aquele tô... semblante carregado. Yeah. Yeah. Sim, sim, sim. E o é que é a máscara do, dos anónimos, não é? Uma parecida. Uh, tem, é semelhante. Uh. É, é preta e branca e está carregada, mas... Oh, é Ou é branca e preta. Eu conheci-te. Eu conheci-te no Instagram, não é? Apesar que, pelos vistos, também fizeste a cover do 4 da Monster Jinx. E foi daí que se calhar até o teu nome ficou-me na cabeça, mas foi tudo digital. Mas tu és um artista, porque foi tudo na internet que eu vi isso. Pronto, mas tu és um artista que estás tanto no digital como na vida real, estás a ver? Tu és um gajo que vai pintar murais, tu és um gajo que faz exposições, mas tu és um gajo que tens Instagram. Exato. Tu és um gajo onde promoves a tua merda no Instagram. Bem ou mal? Estás a perceber o que eu estou <risos> yeah, a dizer? É, é claro. Ou seja, a minha pergunta vai. Tu, como artista, tu dependes. Não, tu não dependes, estás a ver? Porque, por exemplo, o Banco não depende. Yeah. Dando um exemplo mais Sim. clássico, eu tu dependes das redes sociais para promover Caramba, as... né? não Não precisamos ir mais longe. Achas que se não fosse para o Instagram, eu não estava aqui agora com vocês? Não estavas. Então, pronto. Sim, mas, é isso que, mas, mas a cena que eu te quero perguntar é. Qual é a grande diferença entre seres um artista, estás a ver? Uhum. No, no, do físico Sim. para o artista do digital. Mas Porque as que... tuas obras não são para o digital. Não, mas já tens formatos que podem ser, pela questão do NFT, não é? Sim, mas não, eu estou a falar em exclusivo, estás a ver? Porque é que tu nunca passaste para o digital? E só, o que é que foi? Shotsfire <risos> <foi>, NFT, é <risos> bro Mas, Não, mas é uh, tu uh, nunca passaste... mas um formato legítimo, teção, Sim, sim, sim É um formato legítimo Mas tu nunca passaste, pelo menos eu, eu quando vejo o teu trabalho Tu nunca passaste, tu nunca passaste para o trabalho digital sim. Tu sempre fizeste, pegaste no digital para mostrares o que fazes na vida yeah, tua. é yeah, completamente E nunca pegaste naquilo que tu tens que é talento bruto, estás a ver? Mm -hmm estou é um Aí estava à espera que tu te agradecesse. As pessoas já estavam em casa. Caralho, mano, não, eu quem um é elogiar? Vem aqui este fio de babas, a <risos> Eu estou decorado e tudo, olha para isto. Estás a perceber? Sim, claro. Do que, do que... E tu nunca usaste esse teu talento para passares para o digital. Que te podia trazer sim. benesses. Ah, sim. Uh, eu já fiz pequenas... Uh, Pequenos exercícios tipo, a nível de formato digital e, tipo, e claramente, por exemplo, num ponto de vista muito prático, comple... uh, e se o caso tinha a ver com a questão de, de dar a ver o observador em si, tipo, a menos que pá, tu tenhas elementos reconhecíveis de distinção o que é que é uma coisa e o que é que é outra através da fotografia, uh, pá, o digital era muito mais prático, muito mais rápido, cansa menos, a ver, tipo, não tens desgaste físico. E, e tens muito mais consistência e controle sobre sobre as tuas coisas caramba né controlar Z e tipo sempre assim se enganas, pá, e num formato analógico é mais difícil e claramente quando tu estás a dar na mesma plataforma homogénea que toda a gente tem acesso e, e não só transmite mas também como recebe Sim. e como consomes tão rapidamente tu não fazes essa distinção assim logo que, ah, ok, isto, é, isto foi feito tipo analógico, ou o ou outro foi feito a digital. Yeah. Mas, mas, mas é meio engraçado porque tu metes tanto de trabalho e pá, eu não quero que leves a malas que vocês. Não, vou dizer, não. Mas eu sou sincero. Tendo ser sincero, que é tu investes 10 horas numa tela, yeah. uma pessoa demora 3 segundos a ver aquilo. Yeah. Percebes? Yeah, eu sei. Eu sou o primeiro. E tipo, coisa... é, ao mesmo tempo, por exemplo, tu um... não fazes uma ilustração que se calhar levas uma fração desse, disso e tem o mesmo uh, consumo de 3 segundos e tu não tiveste o mesmo desgaste que eu tive. É isso, era isso Sim. que eu ia dizer. Que é tipo, eu acho que... Tu, eu se, se fizesse exposições, uh, eu ficava... Eu também sou um gajo sensível por dentro, apesar que não pareço, mas sou uma pessoa muito sensível. Uh, Confirmo. Fi, eu, eu ficava... Para ter desgostado de certa forma, se eu fizesse uma merda, mas dedicasse bem tempo e se chegasse lá uma pessoa... Yeah. E vasás, estás a ver? É, é. Eu ficava, tipo, filho, de... sempre pegar na cabeça Não, mas Podias tipo, <risos> ter 200 pessoas assim, mas, se calhar, mas, 3 iam parar e tentar mas processar Mas toda a gente, e eu falo por mim, e se calhar muita gente pode falar assim, que é... A merda é que tu focas é merda, mano. Tipo, quem te dá um elogito, ficas e ah, pronto. Mas já aquele gajo que... Pois, é... fala por ti. Falo por mim, sim, desculpem. Falo por mim. Eu faço assim. <risos> Mas isso se calhar tem a ver o ponto e comum tem simplesmente a ver com pessoas, seja virtualmente, seja fisicamente, que é a dependência que tu estás perante isso, que é uh, eu por exemplo, na minha prática, e, e por acaso também ajuda-me o facto de uh, eu estar a viver numa localidade que não é bem centro, é tipo, quando vou para o centro é sempre para coisas muito específicas, ou quer ser para um local de trabalho ou para uma coisa tipo específica, não tipo. Não estou ali no, no centro onde a coisa acontece. Tenho que sempre me deslocar. Caso aconteça surge qualquer coisa, tenho que me deslocar para. Então, no meu espaço de trabalho, é tipo: não existe nada à volta. Tipo, nesse aspecto. Tipo, não existe esse vá, barulho. Uhum. É, é mais quando surge, neste caso, uma exposição ou sei lá, um evento específico com o meu trabalho, é inevitável, claro que sim, é inevitável uh, uh, haver. Qualquer coisa daqui dentro que leva a tipo, criar um, uma expectativa que é é resposta é um pouco a nu, né? Tipo, o facto de veres até que ponto, porque é a única maneira, se, no meu caso, é contacto a única maneira que eu tenho contato e comunico com. Eu, eu por acaso eu tenho. Eu tenho Vais a ver? E só tenho uh, oportunidades específicas para o fazer. Yeah. E se não acontece aí Eu por acaso, eu, eu, por acaso eu, tenho, eu tenho a ideia, se calhar é uma ideia muito, muito estúpida, meu. Mas eu tenho a ideia de que uma exposição de um artista, também nunca fui ver muito, admito, é. mas das poucas que eu fui ver, um, acho que é muito parecido com, por exemplo, fazer stand-up, estás a ver? De, Deixa-me só, deixa só dar a minha explicação, yeah, porque tu és músico. Sí. Imagina o Chico que lança um álbum, uhum. as pessoas vão consumir o álbum de Chico. As pessoas sabem qual é a música que o Chico está a fazer. O Chico entra num, entra num palco, tua tem as pessoas a cantar a música, certo. porque pagaram para ver o Chico que já conheciam a música de Chico. As pessoas vão ver uma tua exposição tua. Uhum. Tu já vais, Tu, obviamente, algumas peças tens ali e já mostraste. Sim. Mas outras não mostraste a ninguém. certo, Ou seja, é, um, é o primeiro impacto que tu vais ver. Se as pessoas aprovam ou não o que tu fizeste. Certo. Pronto, stand-up, eu dei o exemplo stand-up, porque é um bocado essa reação, tipo, eu mostrei isto, uhum. quero ver a reação das pessoas. Estão-se a rir, não estão se estão a rir. Quando se calhar na música que tu não tens isso, já posso, aqui é uma, uma questão muito importante certo, eu, eu, eu queria acrescentar aí o que Isso. tu estavas a dizer, mas faz uma pergunta não é, não é um comentário, mas então acrescentei o comentário depois eu acho que, por exemplo, o que tu estavas a dizer pelo ângulo que achas que era similar mas há aqui a, a particularidade que é, na música ou um, um stand-up tu podes uh, replicar e as vezes que fizeres se a, a, tua, a obra em questão até for proclamada para não é? por isso é. é que tu tens concertos, é, tipo uma, uma, uma, uma turnê em que tu, de, de uma turnê de, de, de 20 espetáculos, tu nesses 20 espetáculos vais tocar o mesmo repertório. Exato. Uma mas, exposição não faz isso. Mas eu estava. Desculpa, eu sei, isso, isso é outra, uma forma, outra forma de ver a situação. Eu só estava a falar tipo, no impacto. Mas é mais mas, difícil que mas... okay. por exemplo, para, no meu caso, se eu tivesse uma turnê eu não ia a menos que tivesse que fosse toda ela construída yeah, tá bem. para esse propósito yeah. agora imagina que eu neste momento estou a ter uma exposição e de repente alguém que principalmente se fosse na mesma localidade se me pedisse olha não queres fazerem uma exposição eu não iria levar o mesmo corpo de trabalho que eu acabei de fazer para um outro sítio E atenção, deixa-me só corrigir mas, de, mas teria legitimidade para porque eu disse, Mas o impacto não é o mesmo Porque eu disse música e obviamente que existem bandas que vão abrir concertos bandas uhum. que ninguém conhece, uhum. que têm essa mesma, essa mesma dificuldade Estou uhum. a falar de bandas mas já concituladas Mas a questão prende-se com o mesmo O comentário que eu ia fazer vai muito na linha daquilo que o Jorge respondeu Que em sociologia da arte e da cultura Tem que ver com a mediação e com o formato Entendes? O formato de exposição da música ao vivo é completamente distinto, a maneira de consumo do público é completamente distinto. E ao colocares-te na posição de um criador de um estilo, de, de, um, de uma expressão artística e de outra, não podes deixar a mediação de lado. Ou seja, se tu vais ver o concerto do Chico, vais ver o concerto porque é o Chico, mas tu se calhar vais ver a exposição do Jorge porque está naquela galeria onde tu passaste, onde tu já planeias ir onde vais mensalmente, percebes? onde tens o hábito de ir. Não é, não é tão comum assim uh, haver esse, esse seguimento, porque o espaço de mediação é completamente diferente. Entendes o que eu quero dizer? Entendo. O espaço de mediação, uh, por isso é que existe muito mais a figura do curador na arte visual e plástica. E depois não só isso. Tem a ver com os meios de divulgação e si inerentes, que é. Imagina. Tu já à partida tu estás logo a divulgar uma situação em que por ele é. É mais pela questão de, estás a dar, vais dar uh, acesso físico a um, neste caso, um corpo de trabalho que ninguém viu. Da mesma maneira que consomem, igualmente instantaneamente pela internet, quando vão ver uma exposição, a partir também é a mesma coisa. Que é, as pessoas, aquelas que já foram ver, que eu depois nunca sei quantas são, quanto não é? Tipo, há formas de quantificar isso, não é? às, vezes, às vezes há contagem, tipo, há pessoas que tem alguém para fazer contagem das pessoas que estão lá para tu até estatisticamente teres mais ou menos um apanhado depois o que é que acontece vais supor que vais no meu caso iria ter sei lá dois meses depois ou três meses depois uma outra exposição individual uh, se eu for levar o mesmo conto de trabalho e, e se eu der o mesmo modo de, de, de, de apresentação como se fosse uma coisa uh, tipo inédita porque normalmente nas exposições costuma ser assim, aquelas pessoas que já foram ver a anterior, há grande possibilidade que forem ver a próxima e depois desiludem, né Porque há ainda nem é aquela questão de, ah, vou ver algo novo. Uhum. novo. Claro que nas inaugurações é outra dinâmica a acontecer. Há e croquetes e merda. E há tudo, e atenção, e há exposições e há inaugurações que Interessa e toda... tudo, menos a arte em que estão Exato, lá. há toda uma legitimidade. Há um lobby todo ali ah, ah, ah. Olha, vamos aproveitar para promover a exposição que te tens Sim. neste momento. Queres Sim, falar tenho. disso? Posso falar. Estou a, a ter uma exposição na Crack de Lisboa, no Castré, que vai terminar dia 30 de julho. É uma sexta? Uh... Portanto, aproveitem é, esta semana Aproveite. para ir ver quem, quem esta está a fora de Lisboa. E pronto, e já agora agradecer a quem... É quem pôde ver e quem pôde... Uh... Mano, eles não querem saber. Foto, <risos> opa, olha... <risos> Obrigado, não precisas de estar aqui com grandes salamaleques. Não, é assim, não tenho... Porque estás eu não tenho... entre dois javardolas. <risos> <risos> ok? E javardola começou. Vou fechar este tema das Bora. exposições porque eu quero indagar-te relativamente àquela tua prática enquanto artista visual que não tem mediação, quer dizer, que não tem mediação na parte em que o público vai ver. Certo que é a pintura na rua. Correto. <risos> Exato. E que... Há várias questões que eu quero colocar, eu vou tirar algumas... Manda, e manda, tu manda. responde ao que quiseres. À vontade. Noção de escala, por exemplo, yeah. quando é um mural grande. Uh, o facto de estás a trabalhar e a ser visto enquanto trabalhas. O facto de... O financiamento disso é muitas vezes autárquico público, não é? E tu estás sujeito... Uh, uma cada vez não, não, não, não, eu quero que ele discorra sobre isto o financiamento desse tipo de, sim, de projetos sim, sim. Vezes, Altar, que está sujeito a, a, termina, escrutínio. a escrutínio que muitas vezes nem sequer compreende a tua proposta artística sim, sim um, a temática porque muitas vezes é em homenagem a algo, é apologético Certo. Uh, ok, eu vou parar por aqui. Tinha mais, mas vou parar por aqui. Não, Acho que tem retém mais, essas sim. perguntas porque eu posso até às vezes num desses assuntos eu deambular eu, demasiado eu, eu, e eu, eu, não, eu, quero, eu posso eu, tocar nos três. Jorge, eu estou a gostar muito de ouvir deambular por isso eu quero Pronto, que uh, Olha, noção de escala. Uh, tem, tem dois lados da moeda. Que uhum. é ou por exemplo, Voltando, ainda não havendo termo de street art, lá está em contexto, como eu tinha referido anteriormente, eu pintei em 2004, então, eu particularmente venho de um trajeto que comecei mesmo a fazer letras, e ainda faço, e mantenho isso vincado comigo, apesar de não fazer com a regularidade que eu gostava, mas vim num, numa linha temporal em que, efetivamente, para haver uh, morais com com construções a nível de imagem uhum. uh, complexas, e, e só a imagem não ter letras associadas ainda não era muito presente certo. havia, é, porque isto pelo menos vem num, num, uh, isto vem num ponto de vista de alguém que veio do grafite que é o meu caso, claro. e habitualmente o, por exemplo, as expressões de imagem que havia, era sempre em função em complemento às letras que é tipo, um, qualquer pessoa que tu encontres, tipo a nível de grafite se tu lhes fores a dizer, que como é que a composição que teres, por exemplo, dois, dois letterings com uma figura à frente é a composição clássica. Claro. Isso é a composição mais clássica que tu podes encontrar e, tipo, resulta sempre. É o bitoque. É como se fosse um bitoque. Resulta sempre. Prego, uh... se faz sabor. Como? Prego, se faz um sabor. Uma prego. Sandos Nuggets. Exato. <risos> foi mesmo Exato. <risos> na Uxa, essa, essa foi mesmo na Uxa. <risos> depois é que houve realmente o interesse olha, se calhar aqui o boneco, deixa-me aqui explorar um bocado isso, um pouco mais isso, então tipo mesmo essas próprias pessoas que estavam às vezes um bocado ao serviço da tipo, cena de, das letras foram também uh, experimentar, tipo, a desenvolver só tipo, a parte da figuração tipo, com eles, eles próprios, estás é. a ver e não se sabia nada tipo, havia, e era um tempo e atenção, com muitos fundamentalismos e eu, e eu comigo, e eu sou um exemplo disso, que, tipo não havia cá... por exemplo, stencil era... Yeah. Era yeah. tipo... Banksy, Banksy era weque, então. Qualquer que a pessoa, tipo... Uh, evidence, tipo, no álbum até o Cats and Dogs, o gajo, manda-me manda dica, tipo... Yeah. foi que uh, uh, trace stencil a é. é. é. uh, do all by, uh, by, my, uh, by, by my hand, again, respect, algo assim parecido. Diz-me só uma coisa que é uma curiosidade minha que eu tenho, que é... O grafite surgiu, hum. estás a ver? Hum. Como é que o graffiti surgiu? Eu sei, pois, Olha, porque quero, já me uh, deram tá. tantas explicações, pá. Care uh, S1 tipo, tem boa história nisso. Tipo, a nível se tu quiseres, mesmo tipo para já tens que ir na própria agência da própria palavra em si, E ela em si já pressupõe a engravação de um nome, uhum. não tem uma estética envolvida. É um no nome. nome, é Portanto. uma cena se territorial for... e personalizada, né? e isso já acontece. Para a história. É, é tipo, a E tens, tua... por exemplo, invasões uh, da expansão uh, do Império Francês, em que passaram por o Egito, e tu tens tipo pirâmides com nomes e anos. É. Isso é grafite, é a mesma, mano. Tipo, hoje... Os primeiros writers. Sim. Sim. Sim. Mas, sim. Sim. Aliás, o texto que eu te mandei tinha, tinha Pronto, essa diferença. Mas, é. É. Mas, é. mas tu depois também tens o lado da parte de, de, da arte e si, estás a ver? É tipo. Mas tu não gostas, mas nós contávamos almoçar a uhum. deixar as pessoas também saber. Tu disseste uma coisa que foi interessante: que foi: se, tivesse, se, tivesse, se tu tivesses que dizer o que é que eras, tu és pintor, yeah. tu não fazes street art. Porque, porque, efetivamente, eu acho, eu pessoalmente eu não sei. Aí é, é eu, eu ia chegar tipo, no trajeto do gajo do que fazia o bonequinho, porque muito da expressão da street art era precisamente de malta a uh, estética de, de, de imagem era realmente uma coisa mais estilizada. Mas que era tu curtes bonequinhos? Eu não gosto, Eu, eu não fazia. Não é isso, eu faço, nós ué? estávamos no carro a para aqui e ele estava sempre mas a dizer... É mas estás a perguntar, tipo, hoje mas... a minha prática não os faço. Estás a ver, mas aprecio, é, é, é, é, não, não é? Tipo, e há muita gente a fazê-lo. Mas é assim. Agora, a minha, o meu modo de trabalho advém muito também da minha prática de ateliê, que é pintura. Pronto, de ateliê. Mas a questão é, quando tu isto aconteceu-me, já em mais do que um país mas eu vou dar um em específico, quando eu aterro na Hungria certo. e apanho o autocarro Sim. do aeroporto para o centro da cidade de Budapeste Sim. e vejo lá um find eu bato pala o find no um autocarro o da, lá, da Hungria? o find <risos> tem todo lado <risos> tem todo lado e é a cena dele, eu nunca é, me identifiquei com é, essa claro. prática, nem yeah. nada. É, é a cena dele e de muita gente. Sim. É. Mas é uma cultura diferente, mais, mais tribal. E é uma cultura muito. E eu pá, e é a que me deu o ser, estás a saber? Para mim. Palo. Não, porque é uma cultura efetivamente que não, não quer saber tipo, o que é que o público se estás a saber? É, tipo, é muito de comunicar. E aí, tipo um para right, <risos> ti. É. Tipo, eu se vou ao um está... e vejo, tipo, um, um, por exemplo, um amigo meu ou algo que eu conheça ganha cena, ia ver um fixe, o gajo passou aqui Exato, eu mas gosto dessa é cena, é tipo, um código a caixa, de linguagem porque não tens a caixa de comentários em baixo percebes, é a mesma, é. mesma coisa que as pessoas não vão ter feedback simplesmente é. eu faço isso porque quero yeah. é. Por é que, é que eu, eu quero manter gráfico comigo mesmo. eu quero manter, porque depois há a questão da expectativa e agora estou-me a sentir mal porque ele acabou de fazer três perguntas e não respondi nenhuma delas não, não te preocupes, eu não, não porque sei porque eu quero para ter pronto que é, é precisamente a questão da expectativa eu sei que há uma há, se eu for a fazer uma imagem mesmo que seja por, por prazer e tento e, pá, porque é trabalho e é, eu encaro como trabalho porque é o que me dá, uh, dá -me apoio financeiro, nem sempre mas dá algum e também a minha atitude perante a seriedade com quem encaro tenho que encarar automaticamente contra trabalho por causa disso mas grafite não faço isso uh, e é o que dá o equilíbrio entre outras coisas de uh, ah, dá-me uma sanidade mental que me permite lá está, de não é. estar a viver tão à flor da pele, às vezes as peripécias que às vezes advêm precisamente estás de, a de, de usar neste caso, vamos dizer, arte urbana ou o que quiseres chamar, como trabalho e a pintura, e o pintura. grafite pintura. Yeah. Que são Arthur, street art é diferente do grafite, não né? é? é, hum. completamente sim, mas é, é isso que eu queria sim, sim, sim, sim, sim, sim completamente yeah. portanto, a questão depois a questão da cena da escala, um, pá, depois a malta quis tentar expandir um pouco mais a, a, a escala e, e eu pessoalmente comecei a usar extensivas, que é tipo pá, são aquelas extensoras de colocar os rolos, não é? Uhum. E eu. Uh, pá, usando o maior que eu tinha, tipo, assim, a cena efetivamente da escala era um desafio a nível das limitações mas físicas. Tens a noção da escala, não, não tantas da lim... mas mas começa a mas essa cena dessas de limitações é. da escala já começa nem é pela própria coisa da imagem, até nas próprias letras já por si é um exercício de escala. Pois, okay. Porque habitualmente tu vais com um lettering, tipo com um, um, um bocado de papel com umas letras, e agora tu vais tentar pegar nesse papel e tentar ampliar da forma proporcional sem vezes. Ou mil vezes, não. ou o que for, estás a ver? Tipo, uh, portanto, esse, esse exercício de escala, proporção, uh, uh, noção de cor, linha, pá, uma, uma das cenas que, que eu e até eu não domino que é pá, ter uma linha e é difícil, tipo, ter mesmo uma linha ali precisa, certeira e, e convicta. E não é fácil. Mas Eu tu também me... és uma pessoa, para o que tu me disseste, tu não utilizas muita lata. Não, na minha, minha prática em si, a nível de pintura em si, não uso spray. Uh, uso mesmo tinta plástica porque vai mais ao encontro do meu formato de, de pintura, que é pintura a óleo. Portanto, uh, as similaridades e as, uh, as práticas em si, que, uhum. desde mostrar a cor, a própria textura, é, é diferente. Uh, mas estou habituado, se não houver uma situação, um limite em que olha só há isto, há, há latas, tens de desemerdar e já aconteceu. E pá, olha dá-me isso, e gente desenrasca qualquer coisa. Tipo, esse lado que me deu essas coisas. tens as competências técnicas base disso. E, não, e mais que isso é o facto de lá está eu ter sempre trabalhado com, com poucos recursos durante muitos anos uhum. deu-me essa escola do tipo a necessidade da evolução eu, por exemplo os meus primeiros morais logo assim depois da, da entre faculdade e logo depois muito da tinta que eu arranjava era comprava na Feira da Ladra. Tipo, okay. era tinta. Justo, pá, eu não é, queria tatuar. Oh, mas, quem, mas quem é talentoso? Porque é verdade, eu ainda há três dias atrás vi um gajo que siga no Instagram, desculpa, uma, uma rapariga que siga no Instagram, que era tatuadora, uhum. e dizem. Tatuou para caralho, né? Não, próprio Eu já não, pá, não quero dizer okay, o nome okay, okay. errado. Sei que é Sofia qualquer coisa, mas okay. não quer dizer, quero estar a dizer okay. o nome é nos é errado. nos comentários. Mas mais, mais, mais fácil ligar. Um, e a bacana, tirou um, fez um story num café, em que desenhou a cara da pessoa que estava à frente com a cena do café. Uhum. Com o quê? Com o com, com, com, com um café? Com a borra, com a Ou seja, agora vamos... Um Aquela merda é incrível. Carinha. Sim, agora, eu não acredito que ela chegue a casa Toma. e de café na mesa e começa a desenhar para aprender a técnica. Mas é atenção, tipo, é assim. Uh, aqui é uma aguarela, Exato. para todo efeito, Exato. atenção, mas, tipo, mas não é para não esprozar a prática com, em si, mas é que tipo... Mas não pegou no pincel, foi com pois, uma colhera. Ah, já. Yeah. Não, mas estás a perceber, imagina, sim, tu eu me chamou de... Sim, sim, sim, às vezes isso, também. Mas, dia, mas tu és está bem brundo, tem outra vez o próprio cara. Isso é incrível, é ti, incrível. <risos> Era isso não, que é, ele estava a dizer. Mas é questão da necessidade, às vezes já gente aproveita de questão da necessidade. Mas é isso que eu estou a dizer, tipo... De quereres expressar, tens ali às vezes um momento de tédio, e, é, e se calhar pode ter acontecido isso na cena sim, dela. Sim, sim mas, a, mas o que eu estou a dizer é, uma pessoa que é talentosa, que, uhum. que saiba as bases do desenho, que saiba como é que uma cara é feita, yeah. como é que uma... Ish. Há coisas inatas, meu. Há é características é que treinas... a dizer. Não. Calma, calma, calma. Espera não, não, não, não, não, não, não, aí, é isso, é isso. diz lá uh, não, a cena a dizer toda isso, dela. É, é, eu, vi, eu vi o teu black book, estás a ver? Hum. E claramente que ela é uma pessoa que até podia não saber desenhar um caralho. Uhum. Mas como treinou e começou, e tipo as sombras que ele dava já era... É uma coisa que ele vai treinando e vai percebendo, olha, exato, é, exato. o lábio em cima é mais curto ali embaixo, praticamente, uhum. sempre. As, pronto, as meradinhas das caras, estás a ver? Gosto que é meu, do meu termo técnico, as meradinhas <risos> da cara, pessoal! <risos> uh, ou tipo seja, lábios, tu vais, nariz, Temos que fazer olhos. um glossário do, do Castro, Meredinhas vai... é sinónimo de tudo. Yeah, tu, vais, tu vais, no final, estás a ver, de um ano, dois anos, um black book, dois, três, dez... Yeah, yeah. Tu vais começar a ter uma noção de desenho, sim, como sim, é que as coisas sim, são sim. feitas que depois permite desenhar com sal, tipo mãozinhas do Arte Ataca. É. Pois a forma, <risos> lá está, a forma em si é o que, é a que tiveres, tiveres à mão, quase. Estás a ver? É. Coisa que para mim, se me desse um lápis para desenhar, minha Nossa Senhora fecha os olhos, dava, dava um bocado de Aí é que Uou. veio do processo que às vezes tipo piscina não estão um pouco perdidos pela via mais difícil. Foi, como, foi o meu caso por exemplo, eu não usei praticamente muletas nenhumas, era o mesmo por exemplo, mas que essas muletas não estão erradas, o problema é que depois às vezes, inclusive na própria escola uhum. nem te depois, mais para a frente, e ok, olha, larga lá esses, uh, essas muletas vem fazer primeiro tipo, direito, direito e é. depois mais para a frente vais perceber como é que realmente isto pode ser útil, e dou-te um exemplo, aparo o aparo é para tipo, para fazer os fuminhos exatamente igualmente, tipo, É uma ferramenta. Tipo... Eu tinha a tua parte que eu fazia na sala. Não, mas é uma ferramenta. <risos> tu tens. Tu, tipo, é uma ferramenta igual como todas as Uai, outras. Estás a perceber? Tipo, efe... É verdade, tipo, é verdade. Se é verdade, tu é verdade. souberes perceber o potencial que aquela ferramenta tem, por que não usar isso yeah. em teu favor? quanto é arte final. Muito. Olha, vê se concordas com, com. No quinto ano, lembro perfeitamente disto. Hum. No quinto ano, o meu amigo Johnny virou se para o professor de português é e, diz assim, e disse assim: lembro <risos> perfeitamente isto e disse assim: ah, eu não preciso de, de aprender a usar a pontuação, o Marco também não usava, oh. e, o, e o prof diz-lhe assim, sem, sem hesitar, antes de saberes não a usar, tens de saber, tens saber usar, eu concordo com isso, e, e consideras o mesmo na arte visual, yeah. tens, tens que ter uma aprendizagem, porque a é, é intenção, mano, okay. nota-se not assim, é... intenção, mas, mas também tem a ver com, lá está. Se a tua intenção é o assunto, uhum. e se tu consegues encontrar a ferramenta que vai incisivamente ao teu assunto, sim força. Ok, só para o Zé Carlos agora. Deixa-me. Então deixa fazer então vamos, não vamos mais longe. Temos aqui o exemplo. Ok. É? Que é. <risos> é <risos> vamos supor, não é? Tipo, Também por é exemplo, fizemos. anatomicamente, é uh, se tu sentes, por exemplo, para ti, se, tu, se a tua forma visual fosse. Realmente, por, por exemplo, uh, mais refinada a nível de propulsão e, e mais, não quero dizer, quer dizer real, mas... Não, pode-te ser sincero, eu não me magoas. Não, tipo, porque existe um termo, um, um nome específico e... Em... É merda. No, no, no <risos> sai, <risos> <de> <risos> não, não, é um termo específico, é uma não. merda. <risos> não dizer assim, é uma merda, Eu conheço E esse tá a 5 horas, tu não vais magoar sentimentos, Calma, diz verdade, eu, não não mas é verdade, não merda. Sei dias que fosse um registro é muito um mais formal e mais detalhado, sentes que, é que iria tipo prejudicar a essência e o assunto e questão Por exemplo, se tu agora tivesse acesso tipo, a um conjunto de ferramentas em que tu pudesses melhor refinar tu até me disseste, né, tu tens uma mesa digital tu não vais usar porque tu preferes a forma mais eh, direta que o rato te permite a nível da estética e a nível de forma mas com uma mesa digital até se calhar podias ter mais margem de manobra para melhorares as tuas formas, não é? Yeah, mas e isso, o aspecto Mas cultural... isso vai, vem de uma questão hum, pá, sendo, sendo mesmo brutal oh, tipo, mesmo honesto, comigo próprio vem de uma questão de, inicialmente, preguiça é para caralho, hum. estás a ver? E porque eu, eu não, eu não... É por isso que é mesmo esquisito que eu não estou a falar com pessoas, tipo ilustradores ou pessoas como tu, estás a ver? Pintores. É, muito, é difícil para mim eu sequer, sequer tipo, comparar-me ou pôr-me à, à tua beira, estás a ver? Hum, calma, tipo... Não, não, à tua beira não, desculpa. É não, ao contrário, tu... também acontece, estás a ver? Tipo, tu consegues ir brutalmente, tipo, ou colocar o dedo na frente, que é o teu assunto, que eu não consigo. Sim, mas eu estou mais. Porque eu tô... o aspecto visual. Posso, posso meter-me aqui no meio Mad, e dar-te. Porque, porque não é a primeira vez que ele diz isto. E eu que a uma conclusão que há uns tempos que ainda não partilhei com o tu meu vai -me amigo. Manda uma sarda Paulo. agora de repente. <risos> sarda nenhuma. Vou dar-te dar um abraço potencialmente a da Briguilha. Um, que é. sobre. Este gajo diz sempre. Eu não me considero ilustrador. Porque há quem trabalha ilustrações ilustração e não sei o que Pai, este gajo tem razão. Ele não é um artista visual. Ok. É o quê? Epá, é, um, é um artista multidisciplinar, tem uma componente visual, mas a palavra. prevalece muito. A palavra matemática a, que... a abordagem yeah. verbal é muitíssimo importante no trabalho dele. Sim, sim, conjugada sim, sim. com o visual. Eu percebo que é um. O que e, atenção, eu quero dizer. e é um. Uh, é, é, é um equilíbrio. Uh, é um embatimento de dois polos que, uh -huh. que é difícil de encontrar um equilíbrio uh -huh. nisso. Por vezes podes ter a situação de que tens só um bonequinho porque existe ali Não. um bonequinho e o que prevalece é o texto Tu tens Mas, tu, tu gostas de manga? Sim sim um, um, um, um artista de banda desenhada tem a técnica perfeita e tem, e tem o texto Tens, então, mas eu posso te contrapor já aqui Tu tens, tu tens um, um, um manga que não tem texto nenhum e é altamente ilustrativo do que está-se a passar que é o Gorn, que é um dinossaurozinho que até aparece no Tekken 3 Oh, eu adoro! Sim! Que? E eu tenho, eu tenho <risos> outro contraponto <que>? <risos> é te aí Exatamente! <Justamente. Não>, tá. <risos> Para já o manga em si é lindíssimo E se tu fores a ver o manga tu consegues perceber sem qualquer nenhuma palavra consegues perceber exatamente o assunto eu tenho outro contraponto não, a Claro, isso. claro. E existem... É não, não, não, mas mas queres é que são escritos pelo menos. Mas há me lembrai, muitas obras, ver, por exemplo. Mas no e lá está. Não se só tu a... a, a, a dar as folhas, é eu também dou que... ti. e num caso, por exemplo, tu, no teu caso tu consegues encontrar tá a a pesar, quente, tu, um equilíbrio é que... entre as duas coisas a acontecer. Que é difícil, pelo menos eu acho que é difícil. Pois, é, mas, mas é isso... Mas, eu, porque há pessoas que dizem que às vezes parece que eu estou a menosprezar e aquilo que eu estou a fazer hum. é, é... É valorizar. É valorizar, porque... Eu não consigo. Aquilo que eu faço uhum. e aquilo que me traz algum, alguma qualidade, digamos, pronto, algum, alguns olhos a ver o meu trabalho, não é os desenhos, bro. Não é os desenhos. Okay. Tipo, a ti ah. é os desenhos, a ti é a tua... A mim as duas é... coisas, a mim é o pacote completo. Aliás, ele neste momento é basicamente curador de playlists do Spotify, ele não manda... <risos> é? Faz é. é. é. o pessoal, quer é que ele faça uma playlist? Só que ele referência é. Exatamente. Não, mas, tipo, é isso, eu, eu escrevo. eu estou muito mais, para mim, estou muito mais perto de um guionista, uhum. estás a perceber, uhum. do que um ilustrador. Ok. Eu estou muito mais perto de escrever o é escrever Estou yeah, a fazer o que eu gosto, atenção. Fantástico. E cada vez estou mais a fazer Fantástico. o que eu gosto. Fantástico. Mas por isso é que eu tenho essa, essa coisa. Mas, mas eu respeito bem, eu, eu adoro. Mano, eu tenho um maior respeito por quem, por quem é, por exemplo, por uma pessoa que é ilustradora. Maiores uhum. é um respeitos, mano. Uhum. E é por, ter, é por eu ter esse respeito que não me posso considerar aquilo. Porque não sou. Porque não invisto tempo naquilo. Porque não yeah. tenho indicação, porque não yeah, gosto yeah. de ilustrar. Eu, eu disse há <risos> pouco aquilo, mas, mas no entanto não deixas de ser, porque o teu veículo de expressão e comunicação está é. sendo ilustração. Está yeah. bem, está bem, Bruno. lembras te de alguma das outras duas perguntas? Claro que não. Mas, sabes, e tu como ouvinte do podcast vais-te identificar. Eu digo várias vezes, fica muito por dizer nesta Sim. conversa. É, é, é. é para o pessoal é perceber, de certo, o Castro também tem, muitas coisas ficam por dizer. E é para, para quem ouve perceber o conto. Yeah. Mas pronto, então nesse ponto de vista posso dar continuidade ao que eu estava a dizer com respeito à cena da escala porque ela em si também foi sofrendo ah. mutações e não só comigo e acredito que muitas outras pessoas, eu por exemplo eu vi num período que pá, tinha altos fundamentalismos lá está, não usar uh, stencil era tudo, pá, era pintar uh, o, o mais direto possível sem qualquer tipo de guia é, o equivalente a isso é, por exemplo, o gajo que está no estúdio e que escreve ou que tipo, faz uma rima num take. E, não, uhum. e se falha uma palavra, recomeça de novo. Dizer, uhum. né? Em vez do gajo que tipo, falhou uma, uma, aquela palavra e vai só reforçar é. e está bom. É okay. um pouco a mesma coisa, é, um bocado a, a mesma situação. Então essas outras perguntas. Não, mas podes dizer à vontade. Porque que, ligam a isso. E que ligam a isso. Uh, porque tem a ver o lado burocrático e depois por si começa eu pelo menos comecei a ter que encontrar e acredito meu também pessoas que depois começaram pela via profissional terem que encontrar mecanismos que os facilite logisticamente depois em situações, lá está fora, neste caso por exemplo a nível de projetos e trabalhos que são encomendados e que têm prazos específicos e não há muita margem para Bem, andar aqui ah, tipo, a inventar. Eu não me tanto a prazos, é, é quase a parâmetros. E não é, é isso Limitativos e, da, da tua criatividade. Claro. E, por exemplo, o, o processo isto fast forward, tipo, começaste a ter a malta a tipo, usar tipo um, um auxílio de uma grelha. Ou um depois, projetor. Um, e depois o projetor. Então, quando foi a cena do projetor, para mim foi tipo. tipo era um, um conflito. Desvirtua. Pessoal ao início foi, para mim mas, e eu ouvo muita gente sim, porque pá, porque lá está a ver, uma prática que tu levaste a tentar que consigas tipo, pá, que é um statement pessoal que tu dizes é. não, foda-se, eu consigo mas, mas isso é porque, porque tu és um virtuoso, um virtuoso mas é mesmo geracional, ao, virtuoso, é mesmo geracional... Ao, virtuoso, ao virtuosismo da técnica, não é? Sim, porque que uma tu não queres estar. É, porque tem a ver com o um aspecto humano em si, é? Tu não queres estar. Eu, pelo menos, não yeah, queria yeah. Tipo, recorrer a coisas uh, uh, tipo externas a auxiliar é. tipo, algo que eu acho que posso sentir que tenho capacidade de o fazer por mim. É, mas a, a intenção e o resultado final. Fica muito coisas... quem depois? Não necessariamente. Fica. Até se fosse uma, uma pessoa com capacidade de fazer por cima disso. Atenção, mas depois já há gás. Não fica necessariamente quem? Eu a mim senti Atenção, pode ficar a quem em termos casuísticos sim. Ou seja, naquilo que tu já viste pode sim, ficar a quem Mas não é uma condição sine qua non dessa, dessa técnica sim. Que fica quem Porque pode não ficar, pode ficar exatamente igual E tu até podes ter capacidade de o fazer por cima Utilizando o paralelismo que, que eu já utilizei, que tu utilizaste sim. Sobre o rapper no estúdio Ou o que for, ou o letrista yeah é indiferente se o Jay-Z chega lá vai, vai, vai, e, vai, vai. e manda o verso todo improviso como costuma mandar uhum. e sai um grande verso ou se o Sam demora 4 anos a escrever um som there you go, quanto é o produto final yeah. e é aí que faz o clique uhum. é aí que me fez o clique precisamente, tá pá, tipo, é mais para mim eu a partir do momento que eu cheguei a essa, a, a, a essa conclusão foi, ok, então tenho que agora levar o meu processo pessoal a ficar confortável comigo mesmo perante isso, então depois o, o, o parâmetro aqui depois foi outro, que é uhum. coerência okay. que é uh, lá está como eu tenho uma, outra, uma minha prática de ateliê e depois, igualmente depois tenho na rua eu senti que ok, eu acho que vou te, quero tentar que uh, ambas sejam coerentes a nível de qualidade, independentemente do formato que seja Não há, uh, qualidade definida por quem? por ti por mim, okay. que é porque depois há aquela cena por ser grande, ah, pois, para não haver desculpas também impostas, que é, ah, como é grande, eu não tenho o mesmo, o mesmo grau de desculpa. O Castro está a pesquisar sine qua Deixa-me só no antes de no... continuar a falar. Procurar a falar bro, para os não, nossos não, ouvintes não, não. que não sabem o que é que esta merda quer dizer. <risos> <risos> Olha, por favor, Não porque... é bem a mal, não estamos a chamar burros e o Castro, também não sabemos o <risos> que é que era. então estiver ver aqui, a primeira. Sine qua non. Não é uma palavra, mas vem? vem do latim, interessa. Que refere-se a uma ação cuja condição ou ingrediente é indispensável e essencial pronto é isso e por isso é que esta é a melhor podcast. e é por isso que, Sempre... que nós só pá, isto fora da série instruição, <risos> instruição. <risos> desculpa continua, continuar e, e e essencialmente pá, eu, depois um desafio contínuo tem sido esse que é manter a coerência entre a minha prática de atelier e na rua e depois claro a como a casos e há exemplos uh, que é possível. E quando eu comecei a ver isso, não, vou, vou tentar também fazer isso. E então foi uma busca de, de ferramentas e depois... Uh, pá, não sei se uhum. podemos depois tocar na parte atual, de, de, por exemplo, como é que a prática é feita, mas uh, essencialmente eu consegui minimamente, consistentemente, encontrar um mecanismo que consiga transpor tanta prática no, no ateliê e na rua e vice-versa okay. e de ser coerente e felizmente okay. isso tem ter resultado e eu imagino que tu não tenhas uma grelha de avaliação para cada obra que fazes não é hum. mas como é que tem que critério... ter... ah, diz-me diz lá então se lhes, lá está, a, mesmo, a questão mesmo aqui vai, vai precisamente agora, agora no África presente a questão ó. vai mesmo precisamente no presente que é anteriormente, como eu não tinha essas muletas, eu sabia que havia certos... Eu não poderia me arriscar a fazer certos, uh, uh, certas propostas, uh, quer uh, por convite ou uh, auto, auto propostas por mim, uh -huh. por a complexidade que ia, ia, ia levar, dada o modo que eu estava a usar, que era uma via direta. Uhum. Por exemplo, não iria-me arriscar talvez a fazer um cenário todo complexo, com altas perspectivas, usando só um ostensível. É? E que se eu tento que a ideia ou a imagem em si vá, tenha o maior rigor possível, usando aquele, aquele método é muito difícil. Então vai ficar a par, as todas as distorções e as imperfeições vão sair muito ao de cima okay. depois do assunto... Que no final eu quero, quero representar. Agora, com, uh, pá, com ferramentas, por exemplo, a nível de projeção, por exemplo, uh, há um vídeo muito interessante e muito, muito pedagógico, inclusive, do, do Ron. R-O-N-E. Uh, que ele até inclusive usa, por exemplo, anteriormente usava-se grelha, e mesmo no Renascimento tipo, estas claro. depois, a proporção. Está, é, é, todas essas muletas, eu até é, também demorei um pouco uh, a ficar confortável comigo tipo, por que é que eu estou é, tipo, a dar-me à morte numa situação em que os antepassados e grandes mestres reconhecidos já usavam, usavam isso à desbunda, é. e tipo por que é que eu vou estar a, eu a, a, a automutilar-me sem necessidade, então fui também em busca disso. E quando encontrei uma, e até foi um amigo meu, e eu vi a primeira vez uh, um Nuno Viegas uh, de quarteira, pá, por exemplo, que era a cena de, por exemplo, teres uma parede, chama-se o uh, uh, uh, uh, termo é uh, Doodle Grid uh -huh. que é tipo uma grelha, mas com a base de doodles, ou o que quiseres okay. uh, tipo, uh, marcar essencialmente é tipo, é teres a tua... Ela apropria-se e desconstrói essa ferramenta auxiliar, é isso? Não, sei nem é que tipo, é uma ferramenta é basicamente uma, uma ferramenta de estruturação de uma grelha Certo, certo. E grelha tu utilizas o que é que tu fazes com a grelha? Ele, se... no caso estás a falar, Sim. O, o Viegas. O que ele fez foi por exemplo, ele tinha o suporte, neste caso a parede, tinha uma parede toda lisinha, toda pá, com um azul ultramarinho uhum. lindíssimo. Ele chega à parede com uma lata para começar a arriscar aquilo tudo e eu olho para aquilo tipo que estás a fazer isso porque há um trabalho enorme pois, que ele vai ter que ter à partida para pagar o, o, o, o pronto o que ele riscou neste é. caso por causa do, do fundo que ele tinha e eu ao mesmo está um dos dois na mesma situação foi num festival e eu usei um projetor uhum. e eu ou seja eu utilizei tipo a, a muleta que eu na altura comecei a usar nem sempre tinha acesso e esse é que também foi um, um, um dos problemas que eu comecei a me bater que foi Ok, tipo tenho, tenho um projetor muito fixe ok, dá para fazer aqui um desenho mais refinado e agora quando não tenho, o que é que eu faço? Okay. E Deve então, depois lidado. eu também senti essa coisa do tipo, nem posso me fiar nem sempre posso me fiar disto. E eu vi ele a usar, usar essa grelha e ele encher aquilo com marcas e eu pergunto, e perguntar, porquê estás a fazer isso? Ah, é para a minha grelha. Pai, eu não percebi essa cena. tipo. É. Porque... Aquilo até só podia ser para ele, não é? Porque o, o processo para o artista, para o criativo também é uma forma de expressão mas em esse, si. mas essa grelha, tipo, ele aprendeu para outros artistas também, tipo, é uma cena que não, agora tem não, internacionalmente que é, é bom a grelha, entre aspas sim. para nada, a grelha era só tipo, uma cena que ele tinha feito para apagar depois, Sim. mas que o situava... Mas quem é que faz uma grelha para nada, bro? Uh, uh, é tipo, tipo fazer por imagens e, de, eu a escrever, e, por exemplo fazes as grelhas? Não, porque há muito processo criativo uh, em que a tua expressão passa por ali e... e e que não tem que ser tão eficiente assim. Há muito processo que procura ser mais eficiente possível. Sim, mas imagina, Você quem está a pintar, está a fazer uma, uma grelha, não faço puto, o que é que é isso? Mas vai gastar tinta, vai gastar dinheiro. Vai gastar Calma, bem a... A... Mas deixa-me contextualizar se é melhor a diferença do, do, da metodologia. E Sim. é até por ela. Eu não estou a questionar este caso em específico, é no geral. Eu sei, não, não, não, é não, é que não eu depois há aqui a, depois a, a componente pedagógica Sim, é a a, que fica. <risos> que vai acontecer. Por exemplo, pela minha reação, por exemplo, que eu vi. Também de, de incrédulo de ver ele arriscar completamente a parede um bocado sem perceber porquê e ela dizer-me ah, é a minha grelha e eu depois ver que mais tarde eu viria a usar a mesma, a, a mesma, mesma a grelha, metodologia é? por uhum. necessidade. Porquê? Eu estava em Leiria num, num projeto Arte Pública Leiria uh, em que eu estava numa situação que que tinha uma, um. Supo, cuja parede não permitia usar um projetor porque não tinha um, um nivelamento um, uh, no terreno que pudesse colocar um projetor que ele ficasse de, de forma paralela ao suporte. E de dia? A, a a reanam, ah? e, de dia? Ah? e de dia, exato. E depois o projetor tem de estar e, e depois se tiveres um candeeiro à noite já te fedeste. E depois, pessoal, a passar, tu para fazes uma cena assim, a 30 metros Mano, num prédio, tens de para, para o às rua. vezes teres. Uh, e, há meio casos, não foi o meu. De nem teres nenhum posto de eletricidade e tens que fazer todo ali um chiqueiro por com exemplo, um gerador e um gerador. etc. O, os os coletivos os coletivo rua que fizeram o Dom um Quixote em tua casa. Uhum. Tipo, é impossível pôr ali um projetor. que porque a rua sim. tem tipo 5 ah, metros. É. Estás a ver? Sim, sim. Não yeah. deixa fazer grelhas. Eu foi por necessidade. Tipo, é, então, eu até tinha experimentado a fazer com quadrícula convencional, não é? E eu senti que a quadrícula não me ia ajudar em nada, porque, por exemplo, como eu faço tipo, formas orgânicas neste caso, tipo, são pessoas, uh, vamos supor, uh, tens uma quadrícula de 8x8, queres pôr uma cara ali, se tens o azar que o olho fique no meio de um dos quadrados, eu não consigo situar no eixo horizontal e vertical esse olho porque ele está num espaço vazio Xabra, hum. era por isso que eu nunca podia ser artista mano. eu um dia desta... Atenção, um... mas isto é tudo... Não, eu tinha a certeza que um dia ia acordar tinha uma, uma cena para pintar uma parede de 20 por 20 Eu acordar... adorava fazer é... este exercício Eu adorava fazer este exercício de rama de porta Não aqui ou uma pessoa qualquer porque é uma cena boa Realmente... Pá, eu acho... Eu... Mas isso se calhar sou suspeito, né? Tipo, porque eu também demorei... Atenção, eu também demorei o meu processo de entendimento perante isso e a primeira vez que eu vi essa cena foi em 2017 ou 18, um dos dois e foi por um, precisamente uma, uma questão de necessidade, é que realmente depois no final, e, e depois liguei eu ao e até a Graciela finalmente percebi a tua cena, yeah. e depois mais tarde eu vim a perceber que era uma cena bem comum e que por uma vez por todas, facilitou todo tipo um processo. Mas eu não estava a dizer que, que as pessoas não tinham capacidades para aprender uhum. esse processo. Estava uhum. a dizer, era, eu conhecendo-me a mim e uhum. a acordar um dia deste chateado, tinha que fazer um 20 por 20 estás a ver, e olhar para aquilo lá que se foi da baia olho. Completamente. Completamente. Resumindo a da da situação. <risos> Basicamente, depois a, a, a grelha, em vez de ser uh, quadriculada, passou a ser tipo, aleatória, com elementos vários em que a única coisa técnica que se pede é tirares uma fotografia direita ou suporte à parede para, ficar, tipo, para não ter distorção. Ah, metes a tu depois metes no Photoshop a imagem que tu vais querer pintar com transparência e essa imagem vai incidir sobre essas marcações que dá-te uma espécie de linha de coordenadas e com, tu, basicamente tu vais uh, uh, guiar só pelos elementos que tu riscaste Mano, isto não vai para o YouTube. Isto é para o Skillshare, Skillshare. Que é uma lição aqui. <risos> não, eu sou no um legal, mas essa cena, por exemplo, no Skillshare... Epá, eu Todo o respeito. Eu, tipo, eu sempre fui apologista do pá, da partilha de, pá, de mesmo gratuita de conhecimento. Mas repara. Se tivesses tido professores que conhecessem todos os processos e percursos... Isto voltando ao início. Yeah. <risos> todos os processos e percursos que tivessem assim, passado, se calhar assim. não tinhas de ter feito esse... Esse percurso uh, que descreves agora, que é muito importante é, e que te informa é. enquanto pessoa e artista. Sim, sim. Mas que, mas que te podia ser, podia ter sido ensinado se fosse uma pedagogia ativa é Por exemplo, eu acho que por exemplo, estas novas ferramentas, que é realmente muito, aliás, a partir deste momento de ter usado essa, essa ferramenta mesmo da, da grelha, eu agora uso em qualquer formato. Uhum. E estou confortável com isso, não é aquela cena agora no ateliê eu tipo, consigo, tenho mais uh, margem de manobra para fazer tipo direto ah, porque depois tem a ver com a questão de lá está do observador final honestamente não não se interessa muito tipo porque vai por trás, vê só a imagem e acabou, estás a cagar, a ver, tá -se a cagar a é. portanto é Óbvio. o que te fizer mais confortável e lá está é o que te ah, e é aí que o desafio está é precisamente da questão da da, do critério é precisamente pelas, eu, eu pessoalmente senti que os elementos uh, f, uh, formais para mim já, já, não, já não é um assunto é, agora, é o assu agora é o assunto em si que é prevalente uhum. porque tem a única questão aqui pois tem a ver só o tempo só se houver uma situação que permita realmente eu ter tempo para aí está-se bem tipo porque, mas aí já são fatores externos que não dependem da própria. que não estão dependentes da própria prática em si. Yeah. Se houver uma situação, por exemplo, de eu ter realmente tempo para fazer uma coisa uma, uma proposta mais ousada, yeah, já posso fazer e já tenho confiança para vou fazer porque tenho ferramentas ao meu serviço que me levam. Permitem, que yeah. me permitem isso. Agora então, se calhar, voltando ainda ao início que o Chico disse, que também já está a fechar, Sim. Miguel Ângelo, street artist ou pintor. Qual era a outra? Jackson Pollock <risos> <risos> ou, ou o Joana o Dona Vasconcelos? Vai escolher uma pessoa. Agora assim, a frio. Para seguir, tipo, porque são duas. São duas é, ah, tu estás-me a dar a opção. Pena. faz outra vez. Sim, uh, repete a pergunta: Jackson <risos> Pollock. Sim. Ou Joana, Ou Joana Vaz, Vaz Concelo. Se tivesses que seguir uma linha de... Ou seja, nenhum deles tem a ver contigo. Sim. Uma faz aulas de Barcelos não, e faz... Realmente não e a nenhum outro... dos dois tem <risos> E o outro faz... Né, manda, manda merdas <risos> para, para uma tela. <risos> <risos> não podemos falar mal, desse é bacana. vai cair. não estou falar mal, mas... <risos> mas se tivesses que escolher um mestre para estares uma semana... Tipo uma semana aqui, um ano a aprender, estás a ver. Acordavas de manhã hum. e tinhas que... Aprender então, a classe, uh, Não, isso tá... é outra. Ah, foda-se. Não, isso é, é mais fácil, né? não é? Claro. o Paula... Estratar o ninja, o qual é o túmulo por isso? Assim... O, o, o, o, a nível do... Do espólio da Joana, eu não sei tipo o repertório todo. O do São Paulo é esse cara, é aquele que tu... Sabes logo que é... Lá está. O Bro, é, deixa-te É muito nepron e muito galvo arcelos. <risos> <risos> e o outro é muito... E o outro é muito... Epá... Uh, não sei, se calhar aí na Joana Vasconcelos, talvez. Ok. Porque tem mais coisas... Mas né? atenção, tipo, uh, tu estás-me a, a, a <risos> falar uh, com respeito a quê? A nível da prática em si só? Não estava a aprender, tipo, foi uma questão. De ah, então, se se calhar, que tu se aprender um, um Minecraft estás a ver? Tinhas que aprender um estilo. Tinhas, tinhas, ah, tinhas, caso, tinhas o estilo vida, do, do Paulo tu me, me falas como se fosse tipo discípulo e que pudesse ter a alavanca a nível de percurso, é que e o Jacques São Paulo, que, à partida, pode ter mais flexibilidade. Jackson ah. São Paulo que é vivo se quer? Pergunta. Não, já, não, é, já não, não acho que não é. Bem, acho não. não. E agora era. É gajo, o Bessa vê isto é e eu tenho uma última pergunta. Ai, é bem, Quando eu é que, tenho... que voltas? Quando Você é que, que eu voltas? Vamos claro. voltar. É gajo e, voltar. e morreu ao 11 ah, de agosto de é 56. Pronto, exatamente. Puxa, que tiro, mano. Que tiro veio. Aprete-se aqui e se de tudo, meu. Exatamente. Ouçam o Bessa, ouçam o Bessa. Ou são o Bessa. Obrigado por teres juntado a nós. Obrigado, E antes de fecharmos. Quero ser... Temos ver... um anúncio, Temos não é? Temos um anúncio a fazer. Temos, não é? sim, que vamos... Vamos ter... O... Vai agora, finalmente. Vamos ter um, uh, um Patreon e uh, quem tiver interessado ou interessada ou interessados uh, <risos> um, a contribuir com 2 euros mínimo mensalmente para verem conteúdo extra estejam à vontade e estão-nos a ajudar a pagar um branqueamento à peça. <risos> Se <risos> <chamina>. quiserem ser <risos> um bocadinho um um mais amigos. amigos, podem <risos> dar oito. E também é verdade. Fiz terem em mão têm. aqui, mandam -nos... Vamos ter já conteúdos com o Peter Castro, Tia Mená. Não sei se com o, com o, o Jorge vamos com ter, Raquel. com a Raquel. E pronto, já temos Ante conteúdo aí hoje. Podem esperar muitas coisas. Ah, nós não gostamos de ser chatos sempre a fazer patreon, patreon, patreon. Mas... mas haverá. Patreon, patreon, patreon. Obrigado, Jorge. Mais alguma Muito coisa obrigado. que queiras dizer? Um beijo e um queijo. Um beijo, oh, beijo, olha, beijo. É perfeito. Não é que o rapaz gosta muito de queijo, mas... Não gosto, por um casa não gosto. Não, tipo, uma tostazinha vai, mas...